Guerreiros e Guerreiros é soldado aqui Novamente trazendo pra vocês Mais um vídeo e hoje Eu vou estar aqui, rapaziada, vou tá aqui Pra ensinar vocês Olha, eu fui muito xingado ontem Fui muito criticado, inclusive né, Na live que a gente fez ontem Por esse maldito bug aqui, ó Da Fox Praieira, para Ele com FPS cai, ó A 30 segundos, o meu FPS é 200 mano. Quando você tá de costas Se você olhar pro personagem, ó Cai para 30 na hora. Ó. 30 fica totalmente bugado. Ainda mais se for 2. Tinha os caras que estavam usando de 5 praeira na de para bugar o FPS para todo mundo se lascar. Então, ó, é um bug, tá? Não sei se isso vai ser arrumado na próxima atualização ou não. Mas é bem chato, tipo, você. Cons... Ontem eu fiquei com 10 de FPS, cara, durante a live, porque na ranking de 5 cara o cara fechou o time de 5 e tava usando. Então. Eu tive que testar lá, eu coloquei o time com 4 te para testar, né, os meninos aqui que jogam comigo, pra testar. E realmente, parceiro, ó, ó o bug, ó, você olha pra Fox Praia, é a só Fox Praia, tá? Então, aí quando você vira de costa, o FPS fica normal, 200. Mas se você olhar, ó, cai pra 30. Então, é bem bugação, né, parceiro, é bem bugação. Então, ó, vou estar tá, vou tá ensinando aqui, ó, pode ver, ó, que agora tá bugadão, ó. só volta se a gente olhar de costa, mas se tiver vários na sala, como é que você vai olhar de costa? De frente, de lado, né, Então, vou sair aqui e vou ensinar para vocês esse vídeo rapidão, como é que faz para vocês tirarem esse bug, tá bom? Ó, vou sair aqui, você fecha o CF aí, o menino vai estar tá esperando aqui na sala, fecha o CF, sai do jogo totalmente. Você tá? vai vir aqui no, no, no ícone do Crossfire, tá? vai clicar em propriedades, tá bom? Lembrando que é só para quem está com o erro da Fox Praieira, tá bom? Com esse bug de FPS. Pelo que eu entendi, é só alguns, é, geralmente a maior, grande maioria é para quem tem placa da NVIDIA, mano, da GeForce. É, relatos que nem o pessoal aqui do, do, do canal, aqui vindo que joga comigo. Quem tem Full AMD não teve esse bug. É alguma coisa com o drive da NVIDIA, aí, mas é bug do Crossfire. Tá, então você vai vir aqui ó. Compatibilidade. Você vai colocar o Windows XP Pack 3. Tá, e vai aplicar. E ok. aí agora você vai iniciar novamente. Tá, vou deixar tudo aqui para vocês verem Iniciar o jogo normalmente não vou cortar nada no vídeo para vocês verem que não tem não tem nenhum truque né? nada é a configuração é algum algum erro de textura alguma. não sei dentro do jogo que fez aí que, que bugou a bexiga da do do fps algum gráfico sei lá dá essas fox para eles aí Tá, então, até então, não temos nenhuma informação se isso vai ser corrigido na próxima atualização ou não. Mas por enquanto, o método que, que a gente tem é esse. Tá? Vou entrar na sala para vocês verem. Isso aí novamente. Tá, então, é bem simples. Você vai lá, coloca no modo compatibilidade o Windows XP Pack 3. Tá? Ó, pode ver que os dois estão usando a Fox Praeira e eu também estou usando. Algumas pessoas sabem, né? E créditos ao. Esqueci, não, não lembro do nome do, do, do seguidor lá de, do inscrito do canal que deu essa dica, né? Então eu resolvi fazer o vídeo e realmente funcionou. Por enquanto é o único macete que a gente tem para poder se livrar desse bug. Até, né? Quem sabe sair uma atualização. Tomara que na próxima TT do CF resolvam, mas até então o único que resolve esse problema é isso. Tá? Isso para quem tem o Windows 10. Não sei se o Windows 7 está nessa situação. Podem ver agora, ó. As peças normal, 200. Ó, a deles. Mesmo... Mesmo eu olhando para eles, ó. Normal, tá, ó. 200. Ó. Então veja aqui no canto embaixo aqui da tela 200 200 mesmo olhando de costa de lado tá então foi esse aí o macete aí ó podem ver ó ah, o fps voltou ao normal então esse é o macete espero que tenha ajudado aí espero que resolva a grande maioria né, tá com esse problema e muitos estão com esse problema tava até inclusive na live pedindo para me fazer o mais rápido possível esse vídeo. Então, eu quero agradecer aí a ajuda do, do Blindão e do Playboyzera que tá me ajudando aí. Nós, nós três estamos com cafox Fox, com a Fox, praeira, e tá normal agora, depois desse macete. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, compartilha aí para os seus amigos, compartilha aí nos fóruns, nos grupos que vocês fazem parte, tá? Para quem tiver, para quem está tendo essa queda de FPS devido à Fox para ele, tem muita gente usando desse bug para se sair, né? Para ter vantagem na ranking e não é legal. É, ontem eu tive que usar para testar para saber como é que tava e realmente, ficou a 10 de, de, de FPS. Então só usei aí para testar ontem na live. Peço até desculpa, o pessoal ficou bravo comigo, começou a xingar lá, mas a gente tem que testar pra saber, pra poder fazer um, um, algum macete pra corrigir, né? Pra tentar minimizar os erros e os problemas, tá bom? Muito obrigado por tá assistir, fiquem todos com Deus, grande ah, abraço e lembre-se, porque ter a Fox Praeira, parceiro, é uma guerra. Tamo junto, valeu, falou, fui!